Fala, mestre, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o prof. Rafa Sisson, professor de Física do Bio Explica. Vou dar uma dica para você sobre a grandeza vetorial ou escalar. Se perguntar para ti quais as grandezas a seguir são vetoriais ou escalares, como é que tu sabe de todas as grandezas da física, qual que é escalar e qual que é vetorial? Muito fácil, mestre. É só fazer a pergunta para que lado. Quer ver? A temperatura da sala é de 28 graus Celsius. Para que lado? Ué, não tem resposta. Isso porque temperatura é uma grandeza escalar. E quando não houver resposta para a pergunta para que lado, significa que a grandeza é escalar. Um móvel se movimenta a uma velocidade de 80 km por hora. Para que lado? Essa pergunta faz sentido. Dependendo da resposta, o automóvel está indo para o lado certo ou para o lado errado. E mais uma outra dica para ti aqui, mestre. Se eu tiver que achar componente de um vetor, como é que faz? Sendo V o vetor que eu quero decompor, Vx a componente horizontal, Vy a componente vertical e teta o ângulo formado entre V e uma das componentes, tu tem sempre que pensar. Qual das componentes que está com o ângulo? Vx. Se Vx está com o ângulo, V vezes cosseno, vai ser Vx. Vx é V cosseno de teta, porque Vx está com o um ângulo teta. E Vy está com ou sem o um ângulo de teta, sem o um ângulo teta. Então, Vy é V sem teta. Se está sem, é vezes seno. Se está com, é vezes cosseno. Assim, tu acha a componente de qualquer vetor que tu estiver decompondo. Como eu já disse, eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube, e estarei no Bio Explica, explicando física para você.